Oi, esse é o segundo vídeo da série sobre o Tesouro Direto então hoje a gente vai falar sobre o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um tipo de investimento para te guardar a tua reserva de emergência. Ou seja, ele tem um rendimento ligado ao valor que é a taxa da Selic. Hoje ela é 3%. O ponto positivo desse investimento é que ele é de curto prazo. Ou seja, ele tem liquidez diária. É importante lembrar que nos 30 primeiros dias tu não vai ter rendimento por causa de um imposto que é cobrado sobre o lucro se tu resgatar ele antes de 30 dias. Mas a partir desses 30 dias, tu pode resgatar o dinheiro sem perder nada do que tu investiu e ainda vai receber o proporcional do juros sobre o tempo que tu deixar investido. E o ponto negativo, então, é que esse investimento ele tem um, uma rentabilidade bem baixa, já que ela é atrelada da taxa Selic, que hoje está em 3% ao ano. Existem investimentos que têm rentabilidade maior e eles são bem acessíveis também, mas é importante lembrar que antes de buscar esses investimentos, você precisa ter a sua reserva de emergência já montada, ou na conta digital, ou no Tesouro Selic. A gente já conversou sobre lugares que tu pode fazer tua reserva de emergência e a gente sabe que o Tesouro Selic não é o melhor lugar para te guardar por causa da taxa de custódia da B3. Essa taxa faz com que o teu resultado final do investimento renda menos do que se tu tivesse deixado de guardado numa conta digital. Mas se tu tem dificuldade de separar o teu dinheiro do mês com a tua reserva de emergência na mesma conta, então o Tesouro Selic é sim uma boa opção para te guardar tua reserva de emergência. Eu tenho certeza que tem um amigo que está juntando a reserva de emergência dele ou eu procurando investimentos com uma rentabilidade maior e com segurança. Então eu quero pedir para te enviar esse vídeo para ele. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!